Uh, sou o António Cabral, uh, diretor-geral da empresa Power Up ICT e também sou responsável técnico. A Power Up ICT é uma empresa que é TIS, portanto uma empresa de Tecnologias de Informação Comunicação Eletrónica e, e uh, tem no seu portfólio uh, uh, o desenho, a coordenação e a implementação de sistemas de infraestrutura, de sistemas de informação Bem como também tem no seu portfólio uh, o desenho, uh, a coordenação e implementação de sistemas no âmbito do que vamos falar da Internet das Coisas. A PowerApp, uh, dentro do, de, do que mencionei, do portfólio relacionado com a Internet das Coisas, uh, decidiu que, digamos, seria essa a sua, a sua maior... Aproximação ao mercado, portanto, o seu maior foco de investimento. Um, no âmbito da internet das coisas, em que basicamente uh, falamos de dispositivo, dispositivos, dispositivos uh, conectados à internet, vários dispositivos conectados à internet, e que uh, recolhem dados. Um, existem várias companhias, existem muitas soluções uh, no âmbito da internet das coisas. Embora eu continue, e nós continuamos a pensar, que o mercado é tão grande e a evolução vai ser tão grande nos próximos tempos, já não é hoje, que a aplicabilidade das coisas chamadas internet, das coisas, são, é, será muito grande. Eu diria que há espaço para todos. Onde é que nós eh, nos focamos mais depois de fazermos uma introspectiva eh, dentro de casa, das nossas competências e também eh, do mercado? Portanto nós fazemos o que os outros também fazem, que é interligamos dispositivos, fazemos a gestão desses mesmos dispositivos e dos dados recolhidos por esses dispositivos em plataformas de gestão centralizada. Sim, aí não diria que somos mais, mais, mais um player, mas diria que não os diferenciaremos muito. Onde nós estamos a diferenciar é nem algumas especificidades dessa sensorização desses dispositivos. E o nosso foco foi juntar uma competência na parte de sensorização, que é a parte do chamado computer vision, a sensorização de vídeo. E também eh, juntámos a, a, a essa expertise especial, em que existem algumas empresas que trabalham, não é? obviamente, mas não existem tantas como isso. Uh, Juntámos também uh, a essa especialização uh, aquilo que nós achamos alguns nichos de mercado específicos. Uma abordagem a nichos específicos de mercado. Sabendo nós, e considerando nós, que existe muita e muita coisa para a qual, a internet coisas, os dados, e o que se pode fazer com os dados, uh, poderão uh, gerar negócio nos próximos anos, a muitas e muitas empresas, muitas e muitas empresas. Eu diria que dentro dos dados que é o potencial de mercado e de valor nos próximos anos, e dado por consultoras como a Gartner, entre outras, eu, na minha opinião, acho que neste momento nem se consegue ter bem uma noção da dimensão desse mercado. Há ideias da aplicabilidade daquilo que nós chamamos de Internet das Coisas, ligação de dispositivos, sensorização e análise dos dados. Portanto, dentro de, do portfólio da internet das coisas, que, como eu disse anteriormente, passou a ser, em termos estratégicos, de negócio da nossa empresa, o maior, o maior foco, nós abordámos dois setores, por razões várias, mas abordamos dois setores. O setor da uh, Silver Economy, uh, o setor social ligado uh, a serviços que nós chamamos de Senior Care Services, que é uh, da área da Assisted Living, uma aposta que nós estamos a ter. Temos já um protótipo uh, a ser desenvolvido, neste momento Praticamente já não é protótipo, já é uma demo eh, com potencial cliente, onde nós estamos a fazer, portanto, essa, essa demo, mas com inputs eh, de outros potenciais clientes e com uma estratégia que nós já definimos, quer para Portugal, quer para, um, para a Europa, sobretudo a Europa dos países do, do Norte da Europa, que, digamos, dentro, destas, um, dentro das apetências do de, de, de, de, de, de assisted living, da vida assistida para o utente senior ou com dificuldades uh, de locomoção um, são, têm mais apetência para essa área. Portanto, digamos que uh, a solução que nós estamos uh, a desenvolver e mais uma vez com bastante foco naquilo que eu falei de sensorização de vídeo, analíticas de vídeo, um, está já em marcha para a área da assistência. É uma aposta bastante grande, uma aposta que a nossa empresa uh, considerou que se tiver bastante potencial, poderá dar um spin-off específico para a área da saúde, da área da assistência domiciliária e formal e informal, um, e para a análise comportamental uh, deste tipo de, de utentes, utentes de género. Não é? Essa é uma parte, é uma parte que está quase a sair do forno, como costumo dizer, mas temos outra, até porque estamos posicionados a power-up também numa área agrícola, em Portugal é muito importante, a região do Alqueva, e também uma aposta digamos, soluções para a agricultura. Está um bocadinho mais atrasado, mas já está a desenrolar também uma solução aplicável para a agricultura, Juntando aquilo que já existe, como eu disse anteriormente, já existem soluções de sensorização no mercado, também já existia também para a assistência domiciliária, mas nós trazemos uma coisa diferente. E a coisa diferente também para a agricultura é a mesma, é a mesma coisa também, que é o uso da, da sensorização de vídeo, das analíticas de vídeo e o que podemos fazer com os dados recolhidos é, para um dia mais tarde traçarmos modelos preditivos. Também para a área agrícola. Uh, Essas soluções da área agrícola vão ser apresentadas ainda este ano, com o piloto de Tanto no Alentejo, em Beja, uh, na Feira Agroglobal em Setembro. Portanto, duas áreas bem, bem, bem determinadas, uma na Segunda Economy, assistência uh, uh, social e comportamental, uh, outra na área agrícola. Estas são as nossas apostas para já na área da IoT. Em relação à nossa estratégia uh, interna, portanto definida pela empresa, em relação uh, ao posicionamento que nós temos na internet das coisas, como eu referi anteriormente, os nossos portfólios uh, definidos até agora, que é na área da assisted living e Silver Economy, que é na área uh, agrícola. Um, tem uma primeira aproximação, como eu tinha referido, na, na recolha de dados, neste caso fazendo uso de sensorização, obviamente, mas uh, com um foco bastante especial uh, na sensorização de vídeo, nas análises de vídeo e o seu tratamento. A nossa estratégia da IoT começa por essa parte. Essa, digamos que para nós, é a parte básica e a entrada do mercado. Mas uh, estamos atentos àquilo que será uh, e é já as tendências do futuro e, portanto, uh, que não se vão uh, ficar apenas só com os dispositivos. Uh, digamos que na minha empresa, na nossa empresa, uh, não será o foco principal a do hardware aos dispositivos. Portanto, a gente usa os existentes, uh, ligamos os existentes e retenhamos os dados com esses mesmos dispositivos. Aonde nós nos queremos diferenciar no futuro, e aí é a nossa estratégia em termos de IoT, é o que é que fazemos com os dados. E, portanto, nós vamos apostar na qualidade desses dados, portanto, na fiabilidade desses dados. E, depois, com esses dados, a empower-up quer trabalhar esses dados no âmbito daquilo que hum, que é uma tendência do futuro e não é mais tendência, não é só tendência, é inevitável, que a inteligência em cima do tratamento desses dados, por algoritmia em cima desses dados e conjuntamente com entidades ou empresas que saibam exatamente o que podem extrair em benefício de utilizador final ou de associação final ou de área de negócio final, tanto na área da assistência domiciliária ou de living, quer na parte agrícola, vamos usar essas competências que nós não temos do setor para traçarmos modelos preditivos. Portanto, nós sim queremos abraçar a inteligência artificial porque eh, achamos que não achamos, enfim, eh, é o futuro, é um futuro ainda, eu não diria desconhecido, já não é muito desconhecido por sinais que temos, mas é de facto por aí que se caminha. E, portanto, é o que fazer com os dados que recolhemos. Portanto, em termos da IoT, já houve um posicionamento, não só da minha empresa, mas, enfim, de várias empresas, na parte, de, de, digamos, dos de dispositivos. Isso já é uma realidade, já foi uma realidade. E depois, a, a, a coleta dos de, de, dados desses dispositivos. Ok, tudo bem. Agora já estamos no next step, que é, para perfeiçoar esses dispositivos, existentes para as várias áreas, em termos de sensorização, e aperfeiçoar também a fiabilidade, a qualidade dos dados. A qualidade dos dados? Existem muitos dados, uh, portanto, estão disponíveis para estes tais eventos e que se chama de Big Data, e agora fazer o que fazer com eles? Portanto, já chegámos aqui, já estamos aqui, o que fazer com eles? A maior parte das empresas neste momento descartam esses dados, até pela qualidade deles. E portanto, agora estamos no next step, que é apostar na qualidade desses mesmos dados, nos dispositivos que promovam essa mesma qualidade e o que fazer com eles? O que fazer com eles é traçar esses mesmos algoritmos. É ir buscar a informação que se necessita para as áreas necessárias. Aí, obviamente, vamos ter que trabalhar na área, por exemplo, da assistência a uh, system living, a análise comportamental, com expertos na área. Eles é que nos vão dizer que tipo de dados é que precisam para nós podermos dar os tais modelos preditivos. Sermos cada vez mais, a tecnologia é ser cada vez mais um auxiliar a esses modelos preditivos. E, obviamente, dentro dos modelos preditivos da aprendizagem, dos algoritmos de aprendizagem rápida e de inteligência artificial, bom, como devem calcular, todo o mundo de, todo o mundo de, de, de, de novos negócios, novas áreas de intervenção, se nos afigura. Tanto na parte da análise comportamental da pessoa exceleira, que muito ainda há para fazer nesta área, em termos desses mesmos modelos preditivos, que é na parte agrícola, que já existe muitos dados, existe uma profusão de dados, mas que depois também ainda faltam traçar os tais modelos preditivos, okay? que auxiliem, nesse caso, os agricultores na sua operação diária e que possam prever o que é que pode ocorrer amanhã. com um grande grau de fiabilidade, obviamente. Nunca será 100%. O que é que pode ocorrer amanhã, o que é que pode ocorrer daqui a dois ou três dias, daqui a um ano, uh, o que é que pode ser automatizado, uh, o que é que pode ser automatizado que uh, obviamente vai ajudar em termos dos melhores negócios e empurrar, digamos, uh, o homem e os humanos a fazer outras tarefas que não aquelas uh, que são repetitivas. Atenção que isto são coisas que estão em cima da mesa, são desafios do futuro, envolvem novas profissões, novas abordagens, mas, digamos, a Power up, enfim, pensa dar o seu contributo na modulação, primeiro, dessa inteligência em cima dos dados, que entretanto são recolhidos, inteligência que vai, obviamente, influenciar linhas de negócio e depois, obviamente, achando nós que, que, que é o caminho que está em cima da mesa e que vai dar é um mercado enorme, volto a repetir aquilo que eu disse há bocado, não temos ainda a noção, acho que ninguém tem a noção do que é que está em cima da mesa, mas pronto, como nós somos uma empresa, queremos mudar o mundo também, ajudar a mudar o mundo, um, não só este, como aquilo que a Edvém, que é a exploração espacial e tudo o resto, que, que está inerente à nossa capacidade de expansão para, outro, para outros mundos, também por razões económicas e não só de sobrevivência, um, portanto, é o nosso posicionamento. E pronto, em nome da Power Up, uh, para já, quero agradecer a oportunidade uh, que tivemos de divulgar um bocadinho o que fizemos, mas sobretudo dar a possibilidade de divulgar um, o mundo e o que está em cima da mesa com a internet das coisas e o que possibilita. É o um mundo em mudança. É um mundo que vai dar muitas coisas em termos de oportunidade de negócio, mas também é um mundo em mudança para aquilo que é as nossas vidas as nossas vidas com estas realidades. Isto é o que ainda aí vai. Portanto, espero uh, pelo menos ter transmitido alguma dessa, dessa informação, desse sentido e por isso é que este, digamos, esta pequena entrevista foi mais no âmbito da divulgação do mundo e das coisas à volta, da internet das coisas. Quero agradecer especialmente então, a oportunidade que nos deram, uh, ao projeto europeu IoT for SMEs na, digamos, entidade que me perseguiu a esta entrevista do Madame Park e a Catarina Reis, que está aqui à minha frente. Muito obrigado, passem bem, sonhem e fabriquem o mundo muito melhor.